De fato, estamos vivendo tempos difíceis. Tempos em que tudo foi transformado em mercadoria. Tudo foi transformado em objeto de lucro e ampliação da riqueza dos setores que já são endinheirados, que já são ricos. Se você verificar, os alimentos que nós compramos foram transformados em mercadoria. Assim como a habitação, mercadoria. Assim como a educação, com a remoção e a retirada de recursos daquilo que é o serviço público, está sendo transformada em mercadoria. O objetivo é privatizá-la. Como é também a privatização da saúde, cada vez mais voltada para o enriquecimento privado. E o triste é que a legislação brasileira, eu diria não o triste, mas o que nos estimula na luta é que a legislação brasileira ela nos informa que a propriedade, seja ela rural, seja ela urbana, seja as edificadas ou não, seja a própria cidade, tem que cumprir funções sociais. E cumprir fun função social significa garantir que todos tenham acesso a esses componentes que são fundamentais para a vida humana. E é por isso que, cada vez mais, a cidadania como um todo tem que tomar consciência do seu papel. Nós não podemos ficar sentados no meio da praça dando milho aos pombos. Nós temos, sim, que nos indignar diante dessa realidade e trabalharmos para construir uma outra forma de viver, influenciando sobre os aspectos políticos, Influenciando sobre as condições de vida que nos impõe. A população tem que sair à rua, tem que se manifestar, tem que dizer claramente que quer um outro projeto de vida, uma vida em que haja distribuição de riqueza, em que haja o bem-estar social.